A primeira experiência que eu tive com a fala em público foi uma experiência quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, estava na aula de matemática, e como muita gente eu odiava matemática, porque eu não entendia nada de matemática, a minha professora de matemática, que era a minha professora de matemática, então tipo, ela me conhecia, né, a gente não estava no primeiro dia de aula, ela sabia que eu era ruim em matemática, ela me escolheu, dentre todas as crianças da sala, para ir na frente do quadro fazer uma multiplicação e ela sabia muito bem o que ela estava fazendo ali, ela sabia muito bem que eu não ia saber fazer aquela multiplicação. Meu nome é Simone Simão, eu sou sofróloga, esse é o Calma Gente Calma, e nesse vídeo eu vou te contar a minha trajetória entre uma criança super tímida, super reservada, que morria de vergonha de falar em público, até a minha experiência recente com a fala em público, que é que eu fui durante muitos anos professora para adultos, professores de sofrologia para adultos e ainda por cima falando em francês. Então eu vou contar, fica comigo até o final que eu vou contar para vocês como foi essa trajetória e principalmente o que eu fiz né, para conseguir passar desse estado de vergonha até me sentir perfeitamente à vontade falando numa língua estrangeira o dia inteiro para adultos. É, antes de começar aquele protocolo de sempre do YouTube, se você gostou desse vídeo não esquece de dar um like nele, é, manda ele para alguns amigos, se você achar que tem amigos também que tem dificuldade para falar em público, você pode falar para eles assim que se ela conseguiu você também vai conseguir, não é nenhum bicho de sete cabeças, é difícil, não tô falando que é fácil, mas a gente consegue. Então, como eu já comecei a contar, essa minha primeira experiência foi quando eu tinha 10 anos, essa minha professora de matemática, ela me escolheu e ela sabia muito bem o que ela estava fazendo quando ela me escolheu. Eu não me lembro muito bem como que eu reagi. eu me lembro de ter sentido muita vergonha, obviamente, mas eu não me lembro de ter lutado, assim, de ter dito para ela, eu não quero, não sei o quê". eu... Eu, eu, eu, já criança, eu tinha muito, assim, essa coisa de querer transparecer que eu tava sofrendo, que eu tava estressada, que eu tava ansiosa. Mantive essa aparência de, tipo, sabe, tá tudo ok. Sendo que essa situação, para mim, foi traumática. Eu me senti muito humilhada. E eu acho que já aos 10 anos de idade, eu tive a capacidade de entender que essa professora... Ela não me escolheu por acaso, ela sabia muito bem que eu, que eu ia me sentir humilhada, ela sabia muito bem que eu, ia, uh, ter, que eu não ia conseguir fazer aquela multiplicação, que eu ia sentir vergonha, que eu ia gaguejar, que eu ia ficar vermelha. E eu não me lembro muito bem o que aconteceu, tem um blackout assim, na minha memória em relação ao que aconteceu quando eu estava na frente do quadro negro, mas o que eu me lembro perfeitamente é que no dia seguinte eu não pude ir para a escola, eu estava doente, eu estava com dor de garganta, dor de, dor de ouvido. Eu somatizei tudo que, tudo que o, corpo, o corpo é sábio demais, né? Essa foi uma experiência realmente que eu já era uma criança tímida, reservada e tal, então eu acho que de qualquer maneira eu não, não, eu não tava predisposta a ser uma pessoa que né, falaria em público muito facilmente. Mas, obviamente, que essa experiência piorou ainda mais a situação. E, obviamente, que ela não foi a única experiência. Né? Crescendo, eu tive outras situações em que eu tive na escola, de fazer uma apresentação na frente do grupo, né? mais tarde na faculdade também. Então, foram outras situações que eu vivi e sempre foi muito desconfortável. Eu fazia, tá? não chegava ao ponto de, de não conseguir fazer, eu fazia. Mas era muito difícil, era muito desconfortável, eu já me sentia mal, tipo, na véspera, eu gaguejava, ficava vermelha, enfim, era uma situação muito, muito ruim, muito desconfortável. Quando que a situação começou a mudar? A situação começou a mudar quando eu me vi numa situação em que, tipo, ou você vai... Ou você não vai conseguir fazer o que você quer na sua vida, ou você não vai poder exercer a profissão que você quer exercer. Quando eu tinha 33 anos, em 2011, eu comecei a fazer um curso aqui na França, onde eu já morava há alguns anos, então eu já falava a língua bem. É, eu comecei a fazer um curso para me tornar sofróloga, justamente, que é a profissão que eu exerço hoje. E esse curso era um curso muito prático, que a gente tinha que ir lá na frente exercer certos, certas funções do sofrólogo, né? O sofrólogo é uma pessoa que recebe as pessoas em consultório, que faz perguntas, a gente tem que fazer perguntas abertas, a gente não pode falar com as pessoas como se fossem nossos amigos. A gente, se você já viu os exercícios, se você já fez exercícios de visualização aqui no meu canal, você sabe que, quando eu faço esses exercícios de visualização, eu falo com uma voz bem específica, né? Não a voz que eu tô falando agora. Então, tudo isso se treina e você tem que fazer. Você tem que botar a mão na massa, não basta só saber como é que é. E aí, eu já comecei a ficar super estressada, porque eu ia ter que ir lá na frente... Era a versão adulta do quadro negro de quando eu tinha 10 anos. Eu ia ter que ir lá na frente, naquele, naquela, na frente daquele bando de desconhecido... Fazer alguma coisa, apresentar um exercício, ou enfim, simular uma situação de, de, de consultório de sofrólogo. E aí eu passei por toda essa, todo esse curso, meio que como quando eu, quando eu era adolescente: tipo, era muito desconfortável, mas eu fazia. Gaguejava, ficava vermelha, mas enfim, tem, tem, que, tem que fazer, eu vou fazer, mas era muito ruim. E aí chegou uma situação em que eu me falei, eu não posso ficar nesse mal, se eu quero exercer essa profissão, eu não posso ficar nesse mal-estar o tempo todo. É, eu não tinha dificuldade com a ideia de receber uma pessoa no meu consultório individualmente. Só que a sofrologia se pratica também em grupo, você pode montar um grupo de 5, 10, 15 pessoas e fazer a sofrologia, aí você já está na configuração de falar em público. né? E eu falei, eu não posso, se eu quiser exercer minha profissão numa, numa empresa, numa escola, num, enfim, num curso para adultos, eu vou ter que encarar esse meu medo. E aí foi exatamente o que eu fiz. No final do curso, a gente tinha que fazer um estágio né para validar esse curso, para poder ter o diploma de sofrólogo. E aí eu comecei a procurar um asilo. Vou fazer com o público mais difícil possível, que são as pessoas já de uma certa idade, e aí consegui o estágio e aí não tinha mais como voltar atrás, né? Então eu fui, encarei, é, era muito difícil ainda, mas o que eu fazia é que eu treinava muito, né? Eu treinava muito, eu me lembro que as minhas sessões eram as terças-feiras à tarde, então terça-feira eu acordava de manhã, eu já estava com friozinho na barriga, mas eu treinava, eu fazia a, as sessões é, para minha parede, para o meu espelho, Chegava lá, era um misto de vontade de fazer, porque esse, essa profissão que eu queria exercer, eu queria ter o meu diploma, eu queria começar a exercer, então eu queria acabar esse estágio logo. E tinha um outro lado meu que dizia, putz, se eles pudessem me ligar dizendo que vão anular a sessão... <risos> Quer dizer, o medo estava sempre presente, mas a vontade de fazer estava sempre presente. E o que eu constatava é que tipo cada vez era menos difícil... É, era O antes era muito mais difícil que o durante, quer dizer, uma hora antes, meia hora antes, cinco minutos antes... Um minuto antes era muito complicado, os três primeiros minutos eram muito complicados, mas depois eu entrava no negócio e dava tudo certo. E obviamente que eu fui ganhando em confiança, porque dava certo, né? Mesmo se eu dava uma gaguejada no início, se eu... enfim, se eu ficava um pouco vermelho um pouco sem graça no início, no frigir dos ovos, eu tinha que constatar que eu conseguia fazer a minha sessão de uma hora, sem problema. E aí eu fui ganhando em confiança, mas ainda não era, não estava super à vontade em fazer aquilo. E o ápice do, do é agora ou nunca, tipo, sabe? Ou, ou você vai com medo, mas vai, ou você desiste, é quando, em 2016, eu fui convidada para ser professora Olha como o destino é engraçado, né? Nessa mesma escola onde eu aprendi a minha profissão, onde alguns anos antes eu morria de vergonha de ir lá na frente e fazer um mísero exercício, estavam agora me propondo ser professora nessa escola, ou seja, ter um grupo de adultos de eram 20 pessoas por por grupo, né? Então ter 20 adultos na minha frente. Os franceses nem sempre são fofinhos e gracinhas, né? Muitos são, felizmente, mas alguns podem ser extremamente críticos. Então 20 pessoas ali na minha frente me olhando o dia inteiro de 9 e 30 da manhã às 5 e 30 da tarde. Essa oportunidade estava me sendo dada e de um lado tinha um medo e de outro tinha uma baita de uma oportunidade. Então mais uma vez é aquela velha história, é o Nelson Mandela que dizia a coragem não é a ausência de medo, né a coragem é ir mesmo com medo. né A frase não é exatamente essa, mas a ideia é essa. Então eu fui com medo, mas fui. E os primeiros meses foram meses, assim, de muito trabalho, porque eu ainda não tinha confiança em mim, né? Mais uma vez, não é, eu não fui porque eu sabia que eu ia ser fodona, eu fui me dizendo que eu ia ter muito trabalho para frente, e realmente foi o caso. Eu, antes de fazer qualquer, de dar qualquer aula, eu treinava na minha casa, pra, na frente das paredes, na frente do espelho, eu via é, todas as explicações que eu tinha que dar, quais as explicações que fluíam naturalmente, quais as explicações que eu não sabia muito bem, gaguejava e não estava muito claro. Não... A explicação não era fluida, então aquilo eu refazia, reformulava todas as frases na minha cabeça. Mas isso é mais no número de horas e horas e horas e horas que eu passei, porque tinha o curso inicial para se tornar sofrólogo e também tinha todas as especializações. Eu, fazia, eu dava aula para especialização para transtornos de sono, sexualidade, adolescentes, crianças, pessoas que tinham zumbido nos ouvidos, pessoas idosas, pessoas que sofriam de câncer. Então, assim, eu dei horas e horas e horas e horas de aula e foram horas e horas e horas e horas de treino na minha casa até eu me sentir segura o suficiente para me jogar, entendeu? Então, se eu tiver uma dica para dar, é, primeiro, vai com medo, mas vai, mas também não vai na louca, entendeu? Treina, esse treino é super importante, você treinar a sua voz é super importante. Eu não tive a oportunidade de treinar com uma pessoa na minha frente que me desse um feedback, mas se você puder treinar com uma pessoa na sua frente que vai dizer o que ela acha, se você não puder fazer isso na frente de uma pessoa, faz sozinho, que já vai melhorar bastante. E eu não poderia deixar de dizer nesse vídeo a fórmula perfeita, né, que foi coragem, tipo, mete as caras mesmo com medo, treinar sozinha mas também a sofrologia que eu utilizei bastante foram as visualizações principalmente. O seu cérebro não faz a menor diferença entre uma situação que você viveu de verdade e uma situação que você não viveu, mas que você viveu que você imaginou Tá? Então, se você imagina é, um cachorro raivoso correndo na rua na tua direção, você provavelmente vai sentir medo, você vai sentir os sintomas de estresse. A sofrologia, então, usa dessa, dessa característica do cérebro para justamente te preparar o teu cérebro, pra tua, preparar a tua mente para uma situação que você tem medo. Então, o que, que eu fiz? Eu visualizei várias vezes que eu estava dando aula e que estava tudo correndo bem. Então, eu estava no domínio total do, do, do que eu tinha para falar, eu estava sem nenhum estresse, eu estava calma, eu estava serena, eu estava totalmente dominando o que eu tinha para falar, e fui repetindo, repetindo, repetindo, repetindo, repetindo aquelas visualizações várias vezes, até que no dia D, né, no dia que eu fui dar minha primeira aula, a minha mente, é, como eu enganei meu cérebro fazendo visualizações, ele achava que eu já estava dando aula há meses, entendeu? A primeira vez que eu fui lá e que eu dei a minha primeira aula, na, no, no meu cérebro era a trigésima vez que eu estava dando aula e as 30 vezes, as 29 vezes precedentes que eu tinha dado aula tinha dado tudo certo, porque eu me visualizei serena, tranquila. Aquilo era uma situação banal para minha cabeça, então no dia de eu realmente não tive nenhum estresse, nenhuma ansiedade, talvez um pouquinho, um friozinho na barriga de nada, assim. Mas dormi muito bem na véspera, não tive nenhum estresse no dia, não gaguejei, não fiquei vermelha e realmente eu estava no domínio total daquela situação. Então... Se, se isso te interessa, já tem outros vídeos aqui no meu canal, tem um vídeo que eu explico muito mais detalhadamente como funcionam as visualizações, inclusive o exemplo que eu utilizei foi da fala em público. Tem uma visualização específica que eu coloquei aqui no meu canal há alguns meses, eu vou deixar o link aqui no final do vídeo ou aqui em cima é, nos cards, se você quiser fazer uma visualização específica para a fala em público e daqui a algumas semanas eu vou lançar também um acompanhamento, já lancei né, o da Insônia, vou lançar também um acompanhamento em sete sessões, porque uma, uma visualização só não é suficiente, então você já pode aí ter uma primeira ideia de como funciona, mas se você quiser um acompanhamento total, eu vou disponibilizar isso daqui a algumas semanas, sete sessões completas para você vencer completamente o seu medo de falar em público. Tá ok? Então um grande beijo, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final, manda esse vídeo para seus amigos, compartilha porque o mundo já está cheio de coisa ruim, então vamos compartilhar coisa boa. Então um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!